Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje estou aqui para trazer o tutorial da música Jó da cantora Midian Lima. Ok? Antes de ir ao tutorial já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, ok? Bom, vamos falar um pouco dessa música, né? Música de nível intermediário, tá? É, não é impossível para o iniciante tocar ela, tá bom? Mas para tocar igualzinho é difícil, tá? Então assim, se você é iniciante, Dá para seguir os acordes aqui e tocar, ok? Mas aí chegar na hora dos fraseados, as coisas, pode ser que fique um pouco mais difícil. Tá bom? Bom, vamos lá então. Introdução, tá? É, Sol maior. Beleza? Dó com sétimo maior. Depois Mi menor. E Dó maior. Ok? Vai ficar aqui a introdução, ó. Beleza? Então vamos pegar, né? É, Dá pra fazer um pouco mais complexo, mas a gente tem tanta coisa pra pegar. Então vou passar a introdução aqui no modo simples, tá? E aí, quem toca mais cheião aí, preenche, tá? Então, ó, sobre o Sol você vai fazer. Tá? É sempre essa mesma frase, ó. Beleza? Vai pro Dó. Beleza? Vai pro Mi menor. Aí vai fazer. Beleza? Mais uma vez, tá? Ó, devagar. Beleza? Vai pro Dó. Beleza? Vai pro Mi menor. Cai aqui. Beleza? tem nada demais na introdução, bem simples de fazer, tá bom? Agora a gente vai para a parte do J, tá? A gente tem bastante coisa para pegar aqui. Sol maior. Tá? Ré com Fá sustenido. Mi menor. Ré. Dó. Depois, Ré com quarta. E Ré, né? Aí volta pro Sol. Tá? Ré com Sol sustenido. Mi menor. Ré. Agora vai vir isso aqui. ó. Lá menor. Mi com Sol sustenido. Lá menor de novo. Aí vai vir agora Ré com quarta. E Ré. Até aqui. Beleza? Vou vir vendo a letra. Vamos lá? Jó como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre. Tá vendo? Aí de novo, né? Sol, mas não adoro quem faz. Nem, nem menos por bens materiais Lá menor Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele tudo é dele Beleza? Até aqui Agora vai vir outra parte, tá? Que é dó maior Jó Você não tem... Tá vendo um dó, né? Motivos, mi menor Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos Dó de novo o que você vai fazer? Sol. Eu vou adorar. Lá menor. Simplesmente adorar. Mi menor. Eu vou adorar. Dó. E Ré. Até aqui. Beleza? É, basicamente, aqui o tecladista ele faz alguns fraseados, né? Mas basicamente ele está vindo só na pulsação. Então ele faz, ó. Usando umas nonas, tudo mais, né? Jó pode adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona-lhes Deus Tá vendo? É bem calmão mesmo, Para aquela parte lá do Dó maior, né? Jó. Jó. Você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Até aqui tá, eu tenho que ir por partes. Eu tô correndo um pouco, porque depois vai vir as partes difíceis. Eu Vou ficar bastante tempo nelas, tá? Aí vem para a parte que deus me deu, né? Que é sol, ré com fá sustenido, mi menor, ré, dó, tá? Sol com si, lá menor, ré com quarta. Ré, beleza? E aí cai no sol, né? Pra finalizar, beleza? Então vai ser aqui, ó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. E volto para a introdução, né? Beleza? Paramos aqui. Dessa parte, tá? Agora vai vir alguma parte aqui na frente mais complicada. Vou continuar depois da segunda introdução. Vamos lá. já Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Agora chegou a parte, hein? Vamos lá. Eu vou adorar. Vai vir, ó. Vamos pegar essa parte aqui, tá bom? É, eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online...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 No meu é ilimitado. Se você precisar parar para cuidar da sua vida e depois voltar a estudar, o acesso vai estar tá lá, tá bom? É, muita gente diz que quer tocar desse jeito aqui e acha difícil. Então, eu vou passar essa parte aqui. Vamos lá? Então, o Eu Vou Adorar aqui, Lá menor, tá? Sobre o Lá menor, tá? Você pode fazer aqui ou aqui, tanto faz, tá? Ó, tônica quinta, tônica, tônica quinta e oitava, tá? Isso aqui, ó. É um Lá menor, tá? Isso aqui é um Sol. Isso aqui é um Ré. Tá? É, como a gente chama isso de baixo pedal, né? Então, ó. O baixo ficou em Lá, tá? Mas os acordes da mão direita, eles evoluíram, tá? Então a gente chama isso de baixo pedal. A análise é simplesmente essa, ó. Pegou, ó. Um... Um dedilhado aqui de Lá menor, tá vendo, ó? Aí agora um dedilhado de Sol. Tá vendo? Um dedilhado sobre Ré. Aí depois faz. Tá? Deixa eu ver, né? Agora... É, acho que é isso mesmo. Até me perdi agora. É isso mesmo. Tá vendo? Então eu vou fazer devagarzinho pra você pegar, ó. A primeira parte, mais uma vez, ó. Desse dedilhado, ó. Aqui você pode só segurar, tá? Ó, pode ser mais grave, ó. Vamos lá, ó. Beleza? Vai rolar uma ideia parecida agora para o Mi menor, tá? Você pode pegar... Ou aqui, ou aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá, ó. No Mi menor vai ser, ó, Mi menor aqui, tá? Ré aqui. Beleza? Isso aqui é um Mi menor também, tá? Porque, ó, se eu colocar a tônica aqui, ele vira Mi menor, tá? Então, ó. Devagarzinho, ó. Ele faz, tá, tá, tá. cai no, no Dó né? e depois no Ré. Deus me deu, beleza? Vou fazer tudo agora, tá? Essa parte do Lá menor e do Mi menor junto, devagar. Vamos lá? Então ele fez aqui, cadê? Você não tem motivos, perdeu seus, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Vai vir agora, ó. Eu vou adorar, beleza. Beleza, tá. Vou fazer rápido. Ó. Você vai fazer? Eu vou. Que você vai fazer Eu vou adorar Eu tô ó, cantando rápido pra me mexer Adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Aqui eu não sei tocar Essa música, tá? Mas de novo, ó Beleza? Aí, beleza Até aqui tá tranquilo Adeus, meu Deus meu Deus não. Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Cai em sol Beleza? Agora vai vir a outra parte aqui Que o pessoal falou pra mim, né? Cai em sol daqui vai pra ré Ré sustenido, Cai no mi menor Tá? Vamos lá Mi menor A ele a Beleza? Glória Vai pro Ré agora. Isso aqui rola melhor em região grave, tá? Ré, a ele, si menor. Aí faz. Tá? Que foi a outra parte aqui que o pessoal falou pra mim que era difícil, né? Que faz. Assim. Então vamos pegar essa passagenzinha específica aqui, tá? Então, ó, Mi menor, né? A ele, a glória. Beleza? Tá, caindo Ré. A ele, Si menor, ó, glória. Vai pro Si maior e vai fazer, ó, Si maior. Tá vendo? É rápido, mas vocês vão conseguir pegar, ó. Si maior. Aqui é um Lá com Dó sustenido Aqui seria um resto em diminuto tá? e um Fá diminuto. Tá vendo? Aí cai no Mi menor de novo. Tá? É que eu encadeio, eu faço tudo com encadeamento, né? Então fica mais fácil, né? Por isso que é, esse tipo de fraseado era bom passar apenas para alunos do curso, porque aí já vai dentro da ideia de cadeamento, né? Que vai fazer, né? É. Cadê? Porque ele já cai encadeado aqui, ó, tá, ó, e aí o Mi menor cai aqui, aí dá certinho, tá? Então o que conseguir fazer, mas se quiser cair aqui também dá, tá, ó, e aí se cai no Mi menor aqui, tá, então ó, vamos lá, hein, vai pro Ré, a ilha, glória Devagarzinho, ó Cai no mi menor de novo A glória Aí vai pra ré A ele agora vai pra sol A glória, de novo Beleza? Cai no mi menor de novo a ilha glória Lá menor Aí vai ser igual a primeira vez agora ó. Ré A ilha glória De novo ó. A ilha glória Lá menor Agora é pra acabar, Vai pro Ré Pra sempre amém Dó Amém Aí vai dar Subida Vai brecar Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Falei que era coisa pra caramba. Deus! É, Deus me deu, Deus tomou, beleza? Bendito seja o nome do Senhor! Vou dar uns break! Aqui vai rolar um, um break aqui que vai ser o seguinte: ó Deus me deu! Deus tomou! Bendito seja! O nome do Senhor. Ah, tá. Uns breques aqui. Eu não decorei muito bem. Mas eu sei que é Dó, né? Aí agora no A ele vai entrar um Mi menor aqui. Ó, vai fazer. Tá vendo? Que não tinha, né? Aí depois vai fazer aqui, ó. Eu vou fazer toda pra vocês verem aqui, ó. Deus me deu. Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor a Aê a, a, a glória E o louvor Deus me deu Essas, essas frases aqui, tá? Então vou fazer devagar, ó Deus me deu Deus é, tomou Bendito seja o nome do Senhor, breca. Aí, dois Mi menor, A, E. tá vendo? Tá? lá menor, sol com si, dó, dó com mi, beleza? Devagar, ó. E beleza? Ré com quarta. E o louvor cai no Lá menor. Aí repete, tá? Só que vai fazer ó, Lá menor. só com Si. Dó. Ré. Aí cai, tá? Então aí, ele, a ele. É, cadê? Deus me deu. Deus, toma Fico perdido porque eu não conhecia a música até hoje, né? Bendito seja o nome do Senhor. que eu vou encadeio de vez em quando aqui, porque é automático, né? Mas eu vou tentar fazer mais uma vez, sem cadear tudo com um acorde de bolachão, para ficar bem visível para vocês. Vamos lá? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ae, a glória... Então vamos lá. ele a, a glória, a ele a honra e o louvor. Beleza? Deus me deu. Aí daqui vai de boa. Né? É, só repetição. Dito seja o Vai para a introdução de novo, né? Beleza? Então assim, não é tão fácil assim de entender, tá? Quem já toca vai conseguir pegar essas malandragens. Tá vendo? Porque aqui, ó. Eu só uso as tônicas e as terças Tá vendo? Viu? Aqui, ó Lá menor, sol com si Dó, dó com mi Tá vendo? Ré com quarta Ré, aí de novo, ó Lá menor, sol com si Dó, tá vendo? E o Ré E aí eu caio no Sol de novo então aqui é, é o esquema do encadeamento que a gente tanto fala dentro do curso de teclado online que muita gente não se dá conta, tá? É, tem muita gente que acha que é coisa muito simples. Mas não é. Você tem que ter isso aqui na ponta dos dedos para conseguir fazer todos esses fraseados e tudo mais. Tá bom, então? Bom, é isso aí, pessoal. Espero aí que esse tutorial ajude quem já toca essa música na igreja, né? Hoje eu recebi muitas mensagens aí de pessoas que tocam ela na igreja e falta esses detalhes aqui, então aqui estão os detalhes, tá bom? Espero aí que ajude vocês e espero vocês aqui no canal para o próximo tutorial, tá bom? Também não se esqueçam de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, tem a cifra, tem o link do meu curso e alguns outros cursos, se você quiser também evoluir aí, tem curso de New Soul, tem curso de reharmonização tem um monte de coisa aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Tchau!